Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Libra. Já deixei aqui posicionados os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então vamos dar início. Vamos lá. Como está o momento de Libra e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento? a jornada vamos complementar com esse tarot dos anjos E vamos complementar com esse outro tarot também. Libra, tudo que você passou, momentos difíceis, tristes, te ajudaram a passar de fase, porque trouxeram lições valiosas que agregaram de alguma forma na sua história. E levar a sério esses momentos só aumenta a dor. É necessário colocar leveza, em momentos bons ou ruins, inclusive nos sentimentos internos que você captou desses acontecimentos externos, de modo que não paralisam a sua energia de fluir na vida. Tem situações que por mais que você queira fugir ou esquecer, mais se torna presente em sua vida, então, talvez o que esteja faltando é olhar por outra perspectiva do tipo, se eu não posso sair daqui agora, vou tornar essa experiência mais leve, de modo que dê a impressão que está passando mais rápido e, com isso, até a solução chegará mais rápido, porque a sua energia estará vibrando milhas adiante, entende? É o momento de descansar a mente, buscar o bem-estar em coisas que você gosta de fazer. Ter esse desprendimento de se cobrar tanto ou cobrar tudo ao seu redor. Porque se você parar para pensar, a única coisa que dá para controlar é a nossa vida. E olhe lá, viu? Então, não olhe para os obstáculos. Se conecta com a vida, porque em tudo há um motivo de ser. Continua se esforçando em seus projetos, porque a chance de realização é grande. E de modificar essa situação que está passando, também, a fim de manifestar coisas novas. De modo que você vibre no dar e receber, se conectando com pessoas que ajudem você, ou também pode ser você ajudando pessoas e se sentindo bem por isso. De modo. Que coloque a cabeça no travesseiro e sinta paz, leveza, bem-estar e o descanso merecido. E dissolvendo toda essa energia de preocupação, que parece que nunca as coisas vão se resolver. Então, procura fazer o que você consegue agora, modificando essa situação e sentindo que sim, a sua jornada valeu a pena, tá bom? E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Biblioteca, assuma o controle da sua narrativa. É uma carta que fala de não entre em manipulação. Não dê poder a outras pessoas. A jornada é sua. E o caos acontece quando você. Deixe a sua vida na mão das outras pessoas e só você pode pegar a caneta e escrever a sua história. Que é esse impulso que vem te levando a fazer as coisas, então não tem como delegar isso ao outro, tá bom? Gratidão.